Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou demonstrar como entrar na galeria virtual do mini-livro da Amazônia. Meu perfil é Fernando Lima Monteiro no artstep.com. Só vocês entrarem. ou entrar no link que vai estar no perfil do mini-livro no Facebook e em outras redes sociais. Então, vamos lá. Entrando aqui no perfil... Tem aqui a galeria sendo carregada. Aí você vem aqui e clica para iniciar uma simulação. Seja bem vindos à galeria virtual do Minho Livro da Amazônia. Artista e escritor Fernando Lima Monteiro. Livros elaborados através da arte, cultura e educação. Aqui é minha foto, Fernando Lima Monteiro. Desde 2008 venho fazendo mini livro. Aqui é o certificado que eu ganhei de menor livro artesanal do Brasil. Aqui são os livros publicados no site da Amazon. Tem 56 livros publicados até agora. Você entra em site da Amazon.com.br ou de qualquer Amazon e digita Fernando Lima Monteiro no site de busca que vai achar meus livros. Você pode também comprar e montar do jeito que está na foto da capa do livro. Aqui é a última versão do mini livro, 3x4 cm, dentro da caixinha. Ideal para criança. Aqui são os três vídeos de apresentação do mini-livro. Vídeo 1. Um. Vídeo 2, eu demonstro como montar o mini-livro A8. E o vídeo 3, eu demonstro como montar o mini-livro A7 e a caixinha. Você pode comprar pelo kitli-f040 no site. E Esse é o código do site que para você ver os meus trabalhos, todos os meus trabalhos reunidos. Só dá um, um usar o celular e você poderá encontrar o site. é bitli-link-minilivro Pronto, como queremos demonstrar. Obrigado e até a próxima.